viva amigas Vamos continuar a ver o que é que está aqui dentro da caixa isto foi o que já está visto interessante mas nada de especial interessante mas nada de especial faço ideia o que é isto Ah, moldes <risos> moldes para uma sapatinha isto o que é isto Bordado. Ah, isto é bordado Aqui está mais um crochê bem interessante, mas nada daquilo que eu quero o que é isto Tudo muito interessante mas este é um padrão giro o que é isto ah, ah, Isto já é mais interessante Uau